Olá amigos da comunicação, eu sou Anderson Scarduelli e esse é o Fala Editor. E mais um caso de jornalista que demite a Rede Globo. Ontem, sexta-feira, foi a vez da Glenda Kozlovsky deixar o Grupo Globo. Ela que desde o começo do ano estava no Sport TV apresentando Tá Na Área, era contratada da Globo, do Grupo Globo, havia 23 anos, ela tinha 23 anos de casa. E apesar da Globo, enquanto empresa, divulgar uma nota afirmando que a, a saída da Glenda se deu em comum acordo né com as duas partes é, alinhando aí essa esse desfecho, né esse fim de, de parceria, a Glenda Kozlovski evidenciou ao colunista Flávio Rico do A.O. que ela decidiu deixar a empresa, Inclusive está aí com um projeto para trabalhar na área de inteligência artificial. Ela inclusive citou a IBM. Vai fazer aí um, um trabalho, um projeto com a IBM nessa, nessa área de inteligência artificial. Na conversa com Flávio Rico, a Glenda enfatizou, falou que é um mundo novo que se abre profissionalmente para ela. E é um mundo novo, vale, vale registrar, que tem se aberto, tem surgido para outros jornalistas da Globo é, recentemente. Nos últimos meses, a Glenda não foi a única jornalista que resolveu sair, que resolveu demitir a Rede Globo de, de sua vida. É, só, só se a gente for pegar de julho para cá, o Thiago Maranhão também trocou a, a Globo Sport TV por projeto de inteligência artificial, foi contratado pela Amazon. O Vitor Bonini, repórter, da Globo Paulista trocou as pautas matinais da... aqui em São Paulo e foi estudar mestrado em comunicação em Nova York. E até o experiente Márcio Canuto deixou a empresa aí depois de mais de 20 anos e virou até garoto propaganda do McDonald's. E além disso teve o trio de jornalistas que decidiu trocar a Globo para ir para o projeto CNN Brasil. Monalisa Perroni, Mari Palme e Felipe Ciani. Os três aí trocaram as reportagens e a apresentação na Globo pela pela proposta pelas propostas vindas da CNN Brasil. E o que tudo isso significa? Significa que para Glenda Kozlovski e outros colegas, a Globo tem deixado de ser o futuro profissional deles. Eles não estão enxergando mais a continuação de suas carreiras na imprensa, no jornalismo, estando atreladas ao Grupo Globo, ao Sport TV, à TV Globo, ou seja, estão descobrindo um mundo novo fora da TV Globo. É, a Globo tem deixado de ser o emprego dos sonhos de alguns jornalistas.